Welcome everyone, good morning. Bem-vindos. Bom dia, boa tarde. É ótimo tê-los aqui. Muito obrigada, muito obrigada por se associar a este evento global organizado pelo Escritório de Avaliação e Supervisão do Banco Interamericano de Desenvolvimento. É um grande prazer compartilhar nossas ideias a respeito de como passar do diagnóstico para a ação e ao mesmo tempo fortalecendo e medindo a capacidade de avaliação em países em desenvolvimento. Antes de começar, há uh, avisos técnicos importantes na tela para aproveitarem ao máximo esse seminário. Então, nós temos também a versão, uh, se quiserem ver ou ouvir o seminário em espanhol ou em português, podem clicar no ícone do globo embaixo da página tela para ouvir ótimos intérpretes hoje de manhã. Bem, neste meio tempo, uh, podem conectar-se às suas respectivas idiomas, e eu gostaria de compartilhar a estrutura do painel. Em primeiro lugar, nós vamos ter algumas palavras de boas-vindas por Ivory Young Protzel, Uh, depois, nós vamos passar para o painel e eu vou apresentar as nossas uh, três panelistas muito uh, competentes e Ana Maria Linares vai compartilhar seu ponto de vista com relação... As ideias compartilhadas pelos panelistas e depois vamos ter uma sessão de perguntas e respostas e podem escrever qualquer comentário ou pergunta no chat. Bem, tem sido uma semana muito interessante, semana de avaliação, Global 2022. Tivemos vários eventos vibrantes e eu tenho uma excelente notícia. Este aqui tampouco vai ser uma exceção. Então, sem mais delongas, eu gostaria de apresentá-los Ivory Young-Protzel, diretora do OVE, do Escritório de Avaliação e Supervisão do BID, que vai compartilhar algumas Algumas observações de boas-vindas. Muito obrigado, Emil. Bem-vindo a todos. E muito obrigado por se associarem a nós nessa semana. É um prazer ter essa conversa a respeito da mensuração e fortalecimento de capacidade de avaliação. Cordiais saudações de nosso painel liderado por mulheres, Heather, Gabriela, Micala e Ana Maria, todas com grande experiência no tema. E saudações de nosso moderador, Emil Salim, que faz parte da equipe do OVE, que também traz a sua experiência para Clear ClearLac. Fortalecer as capacidades de avaliação é fundamental para incentivar a elaboração de políticas baseadas em evidências na América Latina e no Caribe. E estamos trabalhando a todo vapor em duas iniciativas, uma rede de avaliação no Brasil e, por outro lado, um plano de fortalecimento institucional para o sistema de avaliação na Guatemala, inclusive treinamento de monitoramento e avaliação e apoio com iniciativas fundamentais para avaliação. Nós achamos que uh, uma... Estratégia de desenvolvimento e avaliação de capacidades começa com o um diagnóstico preciso. Embora uh, me, a medição de capacidade de avaliação a nível nacional seja um esforço considerável, estamos aqui para discutir três instrumentos para realizar esta avaliação. A ferramenta de monitoramento e avaliação, chamada MESA, desenvolvida pela Iniciativa Global de Avaliação, GEI, uh, o Índice de Capacidade de Avaliação Nacional em espanhol é índice de capacidade nacionais de avaliação INSE é, virou a sigla desenvolvido pelo programa ah, mundial de alimentação e o da, un, da ONU e Instituto alemão de avaliação para do desenvolvimento DEVAL e também temos a avaliação capacidade de capacidade institucional regional desenvolvido pelo Centro para Aprendizagem sobre Avaliação e Resultados para América Latina e Caribe, ClearLAC. Mas nós não paramos nos instrumentos, nós também debatemos como ir para além da avaliação, em direção a planos mais eficazes para melhorar a avaliação de capacidades na região. Eu tenho certeza de que vamos ter uma conversa muito interessante e elucidativa. E, sem mais delongas, passo a palavra ao nosso moderador, Emílio Salim. Tem a palavra, Emílio. Muito obrigado, Ivory. Muito obrigada por compartilhar seus comentários introdutórios. E agora eu tenho o grande prazer de apresentar-lhes nossos membros do painel. Eu vou começar, em primeiro lugar, Ana Maria Linares. Ana Maria Linares. Senior Economics Advisor do OVE, do BID, que vai moderar e comentar os comentários, por sua vez, das nossas panelistas. Muito obrigada, Emília. Também temos Gabriela Pérez, diretora regional no Centro para Aprendizagem e Avaliação, Clearlac. Bem-vinda, Gabi. Tudo bem? Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui. É um grande prazer tê-la no painel. E agora eu vou apresentar-lhes Heather Bryant, que é eh, da Sessão de Desenvolvimento de Capacidades da IEO, eh, da Iniciativa Global de Avaliação. É um grande prazer tê-la no painel. E, por fim, mas não menos importante, gostaria de apresentar-lhes Mikala Sangpon, que é do avalia, Oficial de Avaliação do Programa Mundial de Alimentação, World Food Program. Boa tarde, bom dia, boa tarde, é um grande prazer estar aqui hoje. A Ivory mencionou que há muitas maneiras de abordar como medir as capacidades de avaliação, os sistemas de avaliação. E nós reunimos é, três... Ferramentas importantes para a nossa região, a ferramenta Mesa, a INSE, e a capacidade, e a avaliação de capacidades institucionais do CLEARLAC. Visto que nós temos visões diferentes aqui no painel, eu gostaria de começar perguntando às três panelistas, mas sobretudo a Heather Bryant, quais são os elementos fundamentais da metodologia Mesa para avaliar ou medir a capacidade a nível nacional. Muito obrigada por essa pergunta. É muito bom poder compartilhar um pouco sobre a ferramenta Mesa, que é o sistema de é uma ferramenta de análise, de monitoramento e avaliação, desenvolvida pela GEI, Iniciativa de Avaliação Global, e ela se baseia em diagnósticos feitos pelo Centro CLEAR, pelo INSE, e outro trabalho de diagnóstico feito pelo PNUD, Unicef, e outro trabalho feito também pelo Banco Mundial. Então, reúne uma série de experiências diferentes. E a ideia da ferramenta MESA é que é, sobretudo, uma ferramenta de envolvimento, de engajamento, bem como uma ferramenta de mensuração. E a ideia subjacente à MESA é que, a fim de ajudar os países a fortalecer seus sistemas de medição e avaliação nacionais, é preciso entender o que já existe lá, de fato, e de iúris, então, no ambiente geral do país. E a ferramenta MESA pretende fazer duas perguntas abrangentes. Em primeiro lugar, o que o ecossistema de monitoramento e avaliação do país já tem? e Em segundo lugar, com base nas preferências do país, quais são as oportunidades para fortalecer esse ecossistema de monitoramento e avaliação? Então, em termos do que é ferramenta, ela é influenciada pelo quadro conceitual da GEI, que avalia, que analisa as capacidades a três níveis, a nível de capacitação, institucional, capacidades institucionais e individuais. E a ideia é que essa possa possa ser adaptada a vários contextos, mas geralmente ela tem cinco elementos comuns. No primeiro lugar, o histórico do país, né? é Preciso entender o contexto Geral do país, em seguida a mesa olha uh, planejamento, orçamento e fiscalização e depois aprofunda o sistema de monitoramento e relatórios. Então aqui aprofundamos os sistemas de avaliação e aí chega a uma série de conclusões e recomendações a respeito de como prosseguir e o que é essa Guia ou essa diretriz parece: na realidade, são é uma série de perguntas e sub- Perguntas que a equipe mesa pode adaptar a contextos específicos. Por exemplo, se você está trabalhando num ah, um país onde há muito pouco em termos de avaliação, nós evidentemente não vamos fazer perguntas detalhadas sobre o sistema de avaliação, porque não faria sentido. Então, nós vamos focar no que existe e vamos focar no que é necessário para prosseguir. Eu vou parar por aqui e devolver devolver-lhe a palavra minha. Muito obrigado, Heather, muito obrigado por compartilhar seus pensamentos sobre a ferramenta. E você mencionou algo muito interessante. Você disse que a mesa gera informação é, e é uma ferramenta de análise ou de avaliação e de engajamento. Mikala, eu sei que você também tem uma estrutura parecida. Você poderia compartilhar a ferramenta da, do World Food Program para medir é, fortalecimento e de, desenvolvimento de capacidades a nível nacional. Bem, nós temos coisas semelhantes à MESA, por exemplo, o engajamento que nós geramos durante todo o progresso. E, agora, quanto aos elementos do INSE, tudo começa com interesse por parte dos países, geralmente, é a agência ou entidade encarregada de avaliação que quer medir as capacidades nacionais, e aí nós concordamos a respeito de um prazo, etc. Em seguida, nós temos a identificação de quem vai ser o informante para a coleta de dados e como a ferramenta MESA é basicamente um questionário, questionário auto-administrado pelas várias entidades. O que é importante dizer aqui é que nós coletamos respostas institucionais na INSEE e não respostas individuais. Então, é uma ferramenta que gera engajamento. E o que nós pedimos é o seguinte, por favor, de, debata as respostas à ferramenta INSEE a nível da instituição. Este é o segundo elemento importante. Em seguida, o que é importante dizer que Inse é, tem três perspectivas diferentes: uma entidade encarregada de avaliação, que é o um informante básico, digamos assim, mas nós também abordamos outros sistemas, outros sistemas de avaliação, pode ser ministérios, academia, organizações da sociedade civil, e depois há uma terceira perspectiva. De, com atores externos e uh, internacionais que vão ao país para podermos ter uma visão do sistema de avaliação nacional a partir de ângulos diferentes. Uh, uh, o INSEE tem cinco dimensões. O que deve ser dito aqui é que a ferramenta INSEE foi desenvolvida por um processo participativo, governo, academia, instituições da América Latina. Então, essas dimensões são um quadro do nossa compreensão dos sistemas da América Latina e no Caribe. Há também é, estrutura institucional, é, a qualidade da avaliação, o uso dessa avaliação e um debate com as múltiplas partes interessadas. O INSE faz a medição a cada dois anos, e como eu disse, um dos elementos mais importantes é como usar os resultados, é, mas é o engajamento e o processo participativo que a ferramenta gera. Obrigado, Micala por compartilhar essa abordagem muito interessante do Ense, que abrange várias visões diferentes sobre o sistema nacional. Vamos voltar a isso mais tarde. Mas agora, Gabi, eu sei de em primeira mão que você trabalhou muito para desenvolver a avaliação das capacidades institucionais, e eu acho que a sua abordagem é ligeiramente diferente. Será que você poderia compartilhar os principais traços? Muito obrigada, Emil. É muito interessante ouvir as a, várias abordagens a respeito de como medir as capacidades de avaliação, é, os sistemas de avaliação. De fato, nossa abordagem é diferente, porque nós acreditamos que sistemas são feitos de notas e de interações. Então, nós temos que conhecer as notas e o tipo de interações que existem nos sintomas a fim de entendê-los e tentar elaborar recomendações para melhorar a interação desses nós no sistema. Por isso que na ClearLac estamos desenvolvendo uma maneira de nos engajarmos com os vários governos nacionais para começar a nossa oferta de fortalecimento de capacidades uh, com o índice uh, diagnóstico para avaliação das capacidades institucionais. Como INSE imensa MESA, nós revisamos o que era importante... Em termos de capacidade de avaliação, uma forma de medir as capacidades de avaliação. E também investigamos qual teria a melhor possibilidade de ser uma maneira de influenciar políticas, ou uma política. Então, nesta pesquisa, nós... Tivemos a impressão de que, para um índice ser bem-sucedido, tem que ter uma teoria clara de mudança. O que o índice quer fazer? Que tipo de mudanças um índice ou qualquer ferramenta de diagnóstico vai produzir? Isso é muito importante. E também uma estratégia de comunicação eficaz com as partes interessadas. Depois de realizar um panorama do sistema de monitoramento e avaliação de 10 países, isso foi publicado em inglês e em espanhol em 2015, esses foram estudos de caso, estudos de caso de, em 10 países procurando várias características de seus sistemas de monitoramento e avaliação na América Latina. E os quatro elementos-chave que decorreram, resultaram desse estudo, olhando também o programa do BID, especificamente no pilar de monitoramento e avaliação, foram conscientização, o reconhecimento da função de monitoramento e avaliação, uma função de planejamento, as metodologias utilizadas na avaliação. E o diagnóstico foi feito a nível institucional, ou seja, nós vamos olhar instituições setoriais. Nós fizemos um projeto piloto, em Ministérios de Desenvolvimento Social de 19 países, para ver onde estavam, onde se situavam com relação a esses quatro elementos de monitoramento e avaliação. E eu vou por, parar por aqui, porque acho que o meu tempo se esgotou. Muito obrigado, Gabi, muito obrigado por compartilhar sua abordagem, que é muito focado no envolvimento dos, das partes interessadas, 19 países, bastante trabalho. né Ana Maria, o que você diria sobre isso? Muito obrigada, Emílio, e obrigada a todos por isso explicarem as bases, met, várias metodologias. Eu vou falar do ponto de vista do cliente, porque o OVE tem o mandato de fortalecer a capacidade de avaliação nos países da América Latina e do Caribe. Então, a pergunta é para nós, ou qualquer outra pessoa que esteja interessada no fortalecimento de capacidades, a questão é, por onde começar? Quais são os pontos de entrada? Então, todas essas medições são diferentes, tem algumas semelhanças, alguns aspectos comuns, e há outras coisas que são diferentes. Mas o que é importante é que é um quadro, num determinado momento, é um instantâneo, que lhe diz onde estão as necessidades, oportunidades, quais são os principais atores, porque é importante entender também quem são os principais atores. E isso lhe permite começar a envolver, a engajar, porque eu acho que as três panelistas mencionaram, não se trata apenas de medir especificamente onde eles estão, uh, com um índice ou uma pergunta, mas fazendo este processo, o processo em si é muito importante. E, para nós, usuários, isso já define potenciais defensores, uh, champions, áreas de apoio e pontos de entrada. E eu só Quero dizer que todas as metodologias, para mim, são muito preciosas, são muito valiosas. Elas têm diferenças, mas são valiosas porque têm uma linha de base a respeito de onde começar o nosso trabalho para ajudar a fortalecer as capacidades de avaliação na América Latina e no Caribe. panel So thanks for sharing this thought. And um, we know that the evaluation community has become more and more complex over time. Suddenly, the evaluation community, we don't find only uh, evaluators. We also have other public servants. Uh, we have NGOs, we have academia. It's a very complex environment. And that takes me to our second question. How important are stakeholders' perceptions in the measurement what do you think gabby how important are stakeholders perceptions in rigs measurement gabby i think you're muted <laughs> let's see i i'm not muted now right i think this is a very important question that could be very um that uh, i don't know contentious uh, i i i suppose um I believe that when doing a, a measurement, uh, of course, when doing an instrument, um, it is indeed very, very important to consider stakeholders' opinions. Um, if your questions are being, uh, if, if, if your uh, index or your diagnostic is, is made out of questions, if those questions are properly understood by whom you're asking the questions, right? Um, you want to get the information in order to have this baseline, um, where are we in, in, in capacities? Um, when leaving, uh, when gathering the, the information, what I have problems with sometimes is that you're asking the same people that constructed uh, the questions, the same questions, right? Um so uh you have to be very careful not to get biases in the responses uh of, of, of those questions because uh of course um people are very interested in in giving in getting very high marks, right? In in an index of any any any sort. So um that has that, for example, was one of the a problem seen in the product um, measurement of uh results based management um the result based management index you are you're asking the same public officials to answer questions regarding the state of uh what they're doing and that is that is sometimes it is not uh, it is not very good to get the, a measurement right of course once you get the measurement, Sharing, uh, results with stakeholders. Como for obtida, compartilhar os resultados com os stakeholders é extremamente importante para que eles realmente participem do processo de mudança. Mas devemos ter muito cuidado no momento de desenhar esses instrumentos e de coletar as informações, principalmente se consistirem de entrevistas e grupos focais. E, bom, com isso, encerro por aqui. Obrigado, Gabi. Sim, os stakeholders podem se envolver em diversos momentos dessa mensuração e, inclusive, depois. Heather, qual é a abordagem da mesa? Qual a importância da percepção dos stakeholders na mensuração da mesa desta análise de sistemas de avaliação e monitoramento? Extremamente importante. Os stakeholders são realmente muito parte do processo And the MESA isn't an end in and of itself, just like the INSEE and, and the, the Index Gavi is speaking about, but really it's a means to gather and structure and analyze information in order to inform and shape improvements to, to the M&E system. And so the, the MESA is, is underpinned by a number of principles, the first of which is country ownership. Ultimately countries will decide what they want to do to implement and strengthen their MNE systems Então, so é importante, that a mesa really be conducted in yeah é importante portanto, que a mesa seja realizada de forma colaborativa com a participação e a autonomia dos países desde o início assim se a mesa for realizada por uma equipe externa será crítico que essa equipe should really be an opportunity for dialogue. Sorry, I'm hearing the translation at the same time. I need to change the button. Sorry about that. É um processo muito importante. Alguns países já disseram que não querem receber uma pontuação, uma classificação, e é uma das razões pela qual a mesa tem uma abordagem qualitativa e flexível. Dito isto, a mesa deve ser realmente é, confiável, objetiva, e deve ser informada pelo contexto local e se basear também numa visão global de boas práticas. Se quisermos que os governos sejam parceiros realmente nesse desenvolvimento, para que esse exercício seja eficaz, e há necessidade de um apoio externo, portanto, que estes parceiros de desenvolvimento estarão dispostos a dar nesse processo, eu posso falar aqui de um exemplo de como esse engajamento de stakeholders pode se dar no diagnóstico usando Mesa. Em Moçambique, parceiros da África Lusófona e do Brasil fizeram o um diagnóstico, não com essa ferramenta específica no Mesa, mas fizeram o um diagnóstico de países e o sistema também de EMA em parceria com o diretor nacional de mesuração e avaliação, com aprovação e participação da diretoria nacional e também com uh, membros, pessoal técnico, e conseguiram compartilhar os achados com eh, membros do governo, para que todos aderissem. A ideia era apresentar a informação, não como uma verdade absoluta, mas como uma oportunidade para continuarem discutindo juntos e avançarem juntos, e era isso que eu Queria dizer e devolvo a palavra a você. Obrigado, Heather. Novamente, vimos falar de engajamento dos stakeholders, das partes interessadas, como uma parte extremamente importante da mensuração, é? como essa mensuração será... Uh, Antes de passar a palavra ao Miguel, devo lembrar a todos que contamos com interpretação simultânea ao vivo na barra inferior do Zoom. Vocês poderão selecionar o globo, o ícone do globo de interpretação, e escolher o seu idioma de preferência. Poderão ouvir inglês, português ou espanhol. E, muito bem, o inglês sendo o idioma aqui oficial do evento. Ela... Eu sei, você também falou na sua intervenção inicial que o índice, claro, trata de diferentes pontos de vista nos sistemas de MI e nas suas capacidades. Você poderia nos falar um pouco da importância da percepção dos stakeholders na maturação do INSE? Sim, obrigado. Bom, temos um questionário que também se baseia nas perspectivas de diferentes partes interessadas. É, então, baseado em percepções, essa ferramenta de uh, coleta de dados. E nessa metodologia, portanto, como eu disse, nós estamos tentando coletar dados, não do indivíduo, mas sim da perspectiva da instituição, perguntando a diferentes atoros, atores sobre aquelas perguntas, e assim há um certo nível de compreensão e aí é feita a interpretação. Além disso, temos diferentes perspectivas e fatores. Então, temos uma entidade encarregada da avaliação, outra outro organismo Sim. envolvidos, a academia, a sociedade civil e outras, outros organismos também que participam do processo. E assim podemos fazer uma triangulação e ter é, múltiplas visões dessa avaliação. E, finalmente, o índice é calculado. Bom, temos uma, uma média que é obtida dessas três perspectivas. E, voltando ao que a Gabriela e a Heather disseram, o índice produz um número, mas o número não é importante em si. O, é, o mais importante é o processo através do qual nós chegamos a esse valor do índice. No entanto, já vimos que para muitas instituições é útil, porque querem usar o índice para medir o progresso, os avanços com relação ao desenvolvimento dos sistemas nacionais de avaliação, as políticas nacionais de avaliação, como no caso do México ou o IMC na Colômbia, e assim temos este ranking que é adotado. Por outro lado, temos sistemas nacionais de avaliação que são mais incipientes, e também ouvimos, claro, falar que não é realmente o mais importante do é o número, e sim o que é produzido depois, como poderemos continuar avançando. Muitos stakeholders também, claro, consideram esse baseline, esse ponto inicial, para identificar os pontos mais importantes, e temos a perspectiva também dos outros atores e, por enquanto, é, era isso de minha parte. Obrigada, Michala, muito obrigada por compartilhar as suas visões, e como o Índice também promove a colaboração e aprendizagem entre pares, em vez de promover, fomentar a concorrência, e essas comparações tão incômodas, desconfortáveis. Ana Maria, o que você tem a nos dizer? Qual é a sua reação? Temos vários pontos importantes aqui de tudo o que foi dito sobre a participação de stakeholders. Em primeiro lugar, eu diria que ao considerarmos diferentes stakeholders, já teremos a ideia que estamos falando de um sistema. É um sistema de monitoramento e avaliação. Não é uma única instituição encarregada de realizar a avaliação, monitorar e avaliar. É um sistema que engloba diversos participantes em diferentes níveis com diferentes responsabilidades. Porém, cada um tem que contribuir. Eu gosto dessa ideia e três panelistas falaram claramente sobre a importância disso. Em segundo lugar, eu diria que, para mim, é importante essa questão também da autonomia. Quando você incorpora as partes interessadas, os stakeholders, você terá uma visão melhor desse ownership. Sim, somos parte do sistema, sabemos quais são nossas é, responsabilidades e temos essa autonomia e vamos assumir essa responsabilidade. É difícil, às vezes, fazer a pergunta para aquela mesma pessoa, várias vezes, se ela está fazendo bem o trabalho, não é tão fácil, mas temos que ir além disso e, novamente, temos essa visão do sistema em que cada uma das partes tem um papel. E, Finalmente, algo muito interessante. É, por que nos preocupamos com o engajamento de stakeholders? Bem, porque é um engajamento para a mudança, certo? É esse compromisso que faz com que as pessoas... Trabalhem juntas com a visão de querer mudar o que não está funcionando para melhorar os sistemas de medição e avaliação, e na prática, trabalharem juntas. Para mim, as três respostas foram muito interessantes, e estamos de acordo, estamos ligados, e é por isso que nós seguimos, sim, aquilo que... Bom, os diferentes instrumentos fazem com as mesurações. Seguimos isso de perto, pois queremos que essa parte do engajamento dos stakeholders, da autonomia e o compromisso para a mudança se concretize. Obrigado, Ana Maria, por destacar a autonomia e o engajamento dos stakeholders. Eu gostaria também agora de falar, bom, de passar para outra pergunta. Nós sabemos que as mesurações podem ser difíceis, às vezes são... É, técnicas demais e dúbias, eu pergunto ao painel: quais são os aspectos mais difíceis de mensurar e por quê? Gabi, acredito que vocês têm uma abordagem bem particular, você poderia compartilhar as suas considerações conosco? É um prazer. Bom, nós temos 26 elementos em nosso instrumento que estão ligados com quatro aspectos dos quais eu falei no início consciência planejamento metodologias e uso e para cada um destes 26 indicadores nós a proposta é fazermos a observação é observarmos todos por exemplo, o, departamento. o Ministério de Desenvolvimento Social, destes 19 países, de fato, tem um pilar normativo para essa função de mensuração e avaliação. Antes, na verdade, bom, na verdade, esta é uma visão setorial. Na América Latina, por exemplo, o elemento social, neste aspecto, se tivermos avaliações sendo realizadas se conseguirmos fortalecer ou tivermos atores fortes né, setoriais, bem, na verdade, foi desenvolvida para que possa ser coletado, possam ser coletados dados anuais, anualmente. Se fosse cedo demais, por exemplo, nós gostaríamos de poder coletar informações de outros setores e observar as suas interações. Em educação, desenvolvimento social, no aspecto ambiental e ao longo do tempo, teríamos um panorama geral de como estes setores estão interagindo em termos de mensuração, monitoramento e avaliação. É importante sempre medirmos o uso. Queremos realmente verificar se a avaliação está sendo usada. Queremos evidências, não é, de que ela sim, é usada, mas há diversas formas de uso, não é? Não é apenas o uso do instrumento em si. Temos também, por exemplo, se a avaliação ou o sistema de monitoramento realmente está fazendo com que os tomadores de decisões Mudem a sua postura, tomem decisões diferentes. Esta é uma... Este é um dos aspectos mais difíceis de mensurar. E paro por aqui, para que possamos ouvir os demais. Obrigado, Gabi. É muito difícil, sim, estar em um evento de avaliação que não usa um desses temas como tema central. Heather o que você poderia compartilhar com relação à posição da MESA? Quais são os aspectos mais difíceis de mensurar? Bom, o MESA é uma ferramenta relativamente nova. Estamos usando a ferramenta como piloto nos primeiros países. Teremos uma resposta mais precisa para essa pergunta no próximo ano, esperamos. Mas temos ferramentas diagnósticas parecidas com a mesa, que já foram usadas, visando compreender o aspecto informal, que é mais difícil do que entendermos o formal. Poderemos, sim, analisar se há uma política de avaliação, quais, qual, quais são as guias norteadoras, as avaliações, porém, se as coisas estão acontecendo ou não de fato, da forma como deveriam acontecer, com base no documento, pode ser algo mais difícil. As pessoas relutam, de modo geral, de falar de qual é a situação real, e a Gabi e a Michelle também mencionaram isso. Um exemplo é que temos, claro, já, já ouvimos dizer que sim, alguns países falaram que tinham a prática e depois de dois anos verificamos que não. Na verdade, não haviam feito essa mensuração da forma que disseram ter feito e tem o um aspecto político também. Uma colega sul-africana disse que na África do Sul, a apresentação aos comitês parlamentares era... Antecedidas de apresentações também para os, a bancada de um partido, ou seja, uma prática informal. Tudo o que acontece com relação ao EMA passa pela estrutura do partido antes do público maior. Então, é preciso entender como funciona o sistema e para isso temos que eliminar esses vieses. E a Gabi também falou sobre o uso e vemos que há um sistema de gerenciamento de avaliação, ou gerenciamento das respostas, ou o que pode melhorar após a avaliação, mas o que realmente é concretizado? Quem é que avalia se as a, a, aquilo que foi encontrado como evidências realmente conduziu a melhores decisões políticas. É muito difícil capturar esses aspectos e a iniciativa global de avaliação está justamente visando fazer a diferença nesse sentido e essa é a parte mais difícil de capturar. Obrigado, obrigado Heather. Obrigado por compartilhar suas ideias a respeito do que é difícil de captar nas mensurações. Mikala qual é o ponto de vista do INSE? Qual é a coisa mais difícil de capturar? Qual é o aspecto mais difícil de se medir? Bem, é, é, não sei o que mais eu posso dizer, porque eu concordo com a Gabriela e com a Heather a respeito da dificuldade. Do ponto de vista do INSE, nós decompusemos a cinco dimensões em 75 uh, indicadores, portanto, há uma série de perguntas que levam ou são relacionadas a esses indicadores, e há dois tipos de perguntas. O primeiro é relativamente fácil de responder. A respeito da existência, será que existe um, um plano nacional de avaliação, um, um arcabouço, um marco? um centro de treinamento que, para fortalecer as capacidades, aí tudo isso é respondido por sim ou não. Em seguida, nós temos perguntas mais apreciativas, digamos assim, qual é o valor, a qualidade desses quadros, desses marcos, e será que estão funcionando realmente? E aí, nós temos a riqueza das várias perspectivas. Por quê? Nós vemos avaliação positiva, mas nós vemos instituições sendo muito críticas, é, autocríticas e outros atores do sistema de avaliação avaliando-os melhor do que eles mesmos. Então, depende um pouquinho da perspectiva que se tem, do background. E um elemento que nós achamos desafiador é a compreensão das várias perguntas e definições. Então, embora até agora a INSE só tenha feito isso em espanhol, nós nos damos conta de que nos vários países da América Latina as pessoas entendem os termos e definições de maneira diferente. Então, nós temos que construir esse entendimento comum a respeito do que nós queremos dizer com termos específicos. E com isso... Devolvo-lhe a, a palavra. Muito obrigado por essa intervenção, Micala. Você abordou aspectos muito importantes da mensuração. Ana Maria, eu sei que você trabalha com várias medições. Quais são os aspectos mais difíceis de se medir? Obrigada, Emile. Em primeiro lugar, eu concordo com o que já foi dito anteriormente, as perguntas que vão além do sim ou não, perguntas mais qualitativas são difíceis também, dependem de uma série de questões e compreender o informal. Eu concordo com as três panelistas, mas eu gostaria de acrescentar uma coisa que eu acho realmente complexa. Quando nós falamos de um sistema e falamos de várias partes interessadas, inevitavelmente, nós estamos falando de como elas se coordenam. Então, provavelmente, você tem a unidade principal que tem que se coordenar com outros ministérios para coletar a informação e para garantir que essa informação Seja oportuna, tenha credibilidade. Então, há uma série de informação e coordenação requeridas, e isso recai no que Heather chama de informal, porque é realmente difícil medir como é que a coordenação está realmente funcionando, porque em muitos casos as pessoas vão dizer: ah, nós temos uma diretiva, um comitê. Mas isso não chega à essência da coordenação, tá certo? A essência da coordenação é o fluxo de informação que ocorre da maneira necessária para garantir que se possa ter um sistema de monitoramento e avaliação robusto. Então, para mim, uma das coisas que eu acho muito desafiadora é a questão da coordenação, e a menos que... E uma vez que você entenda, você, possa, você pode fazer diretivas, treinamento, mas se os dois ministérios que, estão, que devem trabalhar sobre as mesmas questões não conversarem e não entenderem o que tem que proporcionar em termos de informação, aí seu sistema não vai funcionar. Obrigado, Ana Maria. Muito obrigado por... É dividir conosco esse insight importante sobre a coordenação e como é importante ter o mapeamento correto dos sistemas de monitoramento e avaliação e as relações e das relações entre os vários atores. Muito obrigada. Bem, por fim, e não menos importante, na realidade, tem tenho uma pergunta crucial. Esta pergunta uh, se relaciona ao uso de evidência. Como passar... De mensuração ou medição para ação? Como utilizar adequadamente a informação gerada durante as medições? Mikala, qual é a abordagem da ENSE? A esta pergunta. Obrigada, Emília. Eu acho que é uma pergunta fundamental, né? Agora nós temos resultados, e daí? O que fazemos com eles? Do ponto de vista da INSE, si, a primeira coisa é compartilhar os resultados com as partes interessadas e elaborar um seminário, oferecer um seminário realizado com a entidade encarregada de mensuração e avaliação em cada país. Vamos ver quem participou... Nós convidamos quem participou da, da, do exercício e outras partes interessadas também nos sistemas nacionais de avaliação. Isso é muito adaptado, dependendo do tema de interesse. Por exemplo, no México, eles decidiram convidar mais de 100 partes interessadas. Não todos participaram da medição, mas para mostrar que eram os índices, e para garantir que no próximo seminário houvesse mais participação. No Equador, nós vemos, nós vimos o que é, para que serve a avaliação, então, é, nós nos adaptamos aos atores nacionais, e o que o Heather disse a respeito disse, a, da apropriação nacional, digamos assim, nós tentamos colocar a contrapartida nacional no assento do motorista, isso é seu... É importante a sua interpretação, é, mas é importante que você se aproprie da ferramenta. Por exemplo, na Guatemala, onde vimos trabalhando com o OVE, é importante fazer com que a contrapartida nacional assuma a liderança, porque nos sistemas, nos sistemas deles ainda há muita descoordenação. Então, o seminário é uma oportunidade para mostrar, bom, nós somos a entidade encarregada da avaliação e é isso que nós vemos. Bem, aí o papel da INSE termina aqui, nós mostramos os resultados para a contrapartida nacional e aí decidem se vão elaborar um plano ou se vão utilizar isso como base para as suas mensurações. O INSE não vai além disso. No entanto, nós vimos que graças à apropriação por parte dos governos, eles realmente tentam institucionalizar essas ferramentas na Costa Rica, na Colômbia, no México, agora... Essa ferramenta é considerada para medição de avaliação de estratégias nacionais, etc. Finalmente, duas mais coisas. O INSE também é uma oportunidade para parceiros externos ver onde estão os pontos de entrada e coordenar seus resultados para fortalecermos capacidades. E, finalmente, ela cria o espaço com grupos de trabalho para intercâmbio entre as várias eh, contrapartidas, os vários eh, interlocutores. Eu acho que isso foi muito rico na Guatemala e na República Dominicana, e eh, no México e no Peru, os sistemas estão em outro estágio. Então, se nós sabemos que há mais interesse em saber como os sistemas nacionais de monitoramento estão funcionando, eles podem aprender um com o outro e o INSE é o facilitador para esse intercâmbio. Obrigada. Obrigado, Michela, por compartilhar isso. Realmente foi um painel muito interessante, com vários pontos de vista, de vários, uh, com vários atores em locais diferentes. Bom, nós temos várias perguntas, perguntas. Por favor, continuem. Nós vamos respondê-las na última parte do evento. Antes disso, Heather, como passar de mensuração à ação de acordo com a ferramenta MESA? Bom, na realidade, todo o objetivo da mesa é que é ser um diagnóstico que vai informar a preparação de um plano de desenvolvimento de capacidades para monitoramento e avaliação e, a part... e para as atividades é, embaixo desse guarda-chuva, digamos assim. Mesa é a avaliação, mas a iniciativa global de avaliação vê mesa como apenas um passo num processo. E esse movimento é crítico, porque quando nós começamos a falar com o um governo parceiro sobre a possibilidade de usar mesa, eles dizem, ah, nós não queremos mais avaliações que depois ficam na prateleira, o que nós queremos é apoio para fortalecer o nosso sistema de monitoramento e avaliação. Mas fazer isso é muito boa ideia, se nós tivermos uma ideia do que já existe, do que está funcionando e do que pode ser melhorado. Mas é fundamental que nós passemos para as etapas seguintes. O, passemos para o uso que se vai fazer do diagnóstico para fazer alguma coisa. Vou dar algum, um exemplo ou dois de algumas experiências de nossos parceiros. O Centro Clear está utilizando as versões iniciais dessa ferramenta. Um exemplo é na Zâmbia onde o diagnóstico olhou todo o sistema de avaliação, mas especificamente o sistema de m monitoramento e avaliação, na Assembleia Nacional da Zâmbia, Eles fizeram o diagnóstico e prepararam uma estratégia de fortalecimento de capacidades nacional. Então, a, o diagnóstico mostrou que havia esforços positivos, havia estruturas positivas onde, a partir de onde podia se construir mais coisas, mas havia falta de competências, havia ausência de treinamento apropriado, falta de infraestrutura, equipamento, pouco pessoal, etc. Depois da avaliação... Eles identificaram coletivamente nove estratégias, eu não vou enumerar todas, mas coisas como, por exemplo, elaborar um plano de monitoramento e avaliação, diretrizes, currículos de treinamento, personalizados, uma estratégia de defesa e uma estrutura de incentivo. E assim... É, CLEAR, na África, continua o trabalho com o Parlamento para desenvolver um manual de avaliação, e manuais e gabaritos para que as pessoas utilizem no Parlamento para seu trabalho de monitoramento e avaliação. E também estão apoiando o desenvolvimento de programas de curriculares com base na situação da Zâmbia. Foi assim que nós passamos do diagnóstico para ação na Zâmbia. Uma abordagem muito interessante da mesa e uma menção, uma menstruação muito ativa, eu diria. Muito obrigado. Gabi, qual é a sua abordagem para passar da menstruação para a ação? Eu espero, eu gostaria que nós tivéssemos mais tempo, né? Primeira coisa. Nós fizemos uma semana de avaliação e quando nós perguntamos para pessoas do do governo da Noruega como era o sistema do monitoramento e avaliação, eles olharam para mim com um ar intrigado. Porque na América Latina nós temos essa visão que o sistema de monitoramento e avaliação é uma coisa unificada. Tem que haver uma agência central de monitoramento e avaliação e pronto. Eu acho que esta visão tem que ser alterada. Há componentes diferentes de monitoramento e avaliação. Se nós estivermos falando de sistemas, e mais uma vez, onde estão os nós e as conexões e a coordenação de que falava a Ana Maria? Então, nós precisamos olhar isso e ver como fortalecê-los. Por exemplo, no México, o sistema de monitoramento e avaliação nasceu no Ministério de Desenvolvimento Social. E depois é, criaram uma agência de avaliação, mas esta não é o sistema de avaliação no México, é apenas uma parte dela. Nós temos um sistema de monitoramento para a educação e outro para a saúde. Então, nós precisamos amplificar a visão como índices em geral, e diagnósticos, quais são as características dos diagnósticos que os tornam, ou que aumentam a sua possibilidade de serem utilizados e levar a mudanças. Eu uh, trabalhei com uma fundação que apoiava agências governamentais no México para elaborar índices entre de transparência, corrupção, competitividade. Então, eles financiaram todas essas organizações para que houvesse houve alteração de políticas públicas no México. Claro, essa fundação queria saber se o investimento tinha tido retorno. né? E se os índices tinham realmente mudado políticas públicas no México. Eles nos pediram para fazer esse trabalho. Então, o que nós descobrimos é que as características que aumentam a possibilidade dos índices de serem usados são, em primeiro lugar, uma teoria clara de mudança. O que é que eles querem mudar no governo? Que aspectos do governo? Como o Ministério da Economia o que ele tem que fazer para tornar o país mais competitivo? Qualidade da informação utilizada no índice. E, e eles tinham fontes transparentes de informação para elaborar os índices. A solidez das metodologias, a comunicação do índice, a comunicação clara, é fundamental. As redes que eles constroem, e como a informação do índice é reabsorvida por atores importantes como a mídia. Foi isso que nós analisamos, e eu acho que qualquer índice ou qualquer ferramenta diagnóstica tem que ter esses elementos para aumentar sua probabilidade de ser utilizada pelos governos. Desculpem, falei muito. Foi excelente, Gabi. Muito obrigado. Muito obrigado por partilhar suas ideias a respeito eh, de como os, como os índices eh, têm plateias, né, públicos diferentes, é difícil comunicar o material para cada uma dessas plateias. Ana Maria, eu sei que o OVE passou da medição para a ação, você poderia nos contar a respeito dessa jornada. Sem dúvida, essa pergunta me permite dividir com a plateia o que nós estamos fazendo na Guatemala, que a Micala mencionou anteriormente. Seguindo o nosso mandato de apoiar a geração de capacidades de avaliação na América Latina e no Caribe, foi o seguinte, nós buscamos pontos de entrada e nós vimos que o INSEE tinha acabado de fazer a medição para Guatemala. Naquela medição, eles reuniram 16, 17 instituições e havia um, uma fotografia, um instantâneo do que estava acontecendo no sistema isso a altíssimo nível. Então, o que nós pegamos foi começar a decompor aquilo, digamos assim, aprofundar aquilo. Uh, o que isso significa na realidade? E exploramos o processo descrito pela Heather. O que quer dizer quando o índice diz isso ou aquilo? Onde estão as oportunidades? Quem são as pessoas trabalhando nisso? Então, nós começamos com a ideia de um projeto piloto de seis meses, para gerar algo para refinar mais o diagnóstico e torná-lo mais específico. Isso poderia levar a um plano ou estratégia para fortalecer capacidades. Aí, No meio do caminho, nós nos demos contas do seguinte, bem, é bom ter um plano, mas... Tantos planos foram elaborados, né? Então, vamos começar colocando na prática. Então, nós temos duas coisas muito específicas que estamos fazendo, visto que estamos trabalhando muito de perto com o governo da Guatemala e com algumas das partes interessadas. Há duas coisas a necessidade de treinamento, portanto, nós preparamos treinamento básico, e agora nós vamos ter cursos com módulos a respeito de coisas básicas, porque todo mundo tem que falar a mesma língua, então, só falar a mesma língua. Esta é uma linha de ação, e a segunda linha de ação é que é, nós temos uma, uma, a contrapartida na Guatemala, muito preocupada, pela responsabilidade de analisar as prioridades nacionais a cada cinco anos. Não foi fácil, e eles tinham muitas perguntas. Então, por um lado, nós estamos dando apoio, elaborando planos, mas a nossa prioridade está aqui. Então, nós nos desviamos um pouquinho e perguntamos, seria útil, com base nessa mensuração, apoiá-los para preparar o que nós chamamos um documento a respeito de como avaliar uma das prioridades nacionais, não todas, apenas uma. E aí começaremos trabalhando com vocês para ver o que é necessário. E tem sido um processo incrível, é, tanto para a Guatemala, espero, né, como para nós. E funciona qual esse tra... como é esse trabalho mão na mão e como utilizar essa medição para realmente identificar pontos de entrada e fazer algo prático, concreto, que deixa realmente, que forma capacidades. Tem sido uma jornada incrível, não terminou. Nós, depois dos primeiros seis meses, nós vamos ampliar por mais seis meses, porque estamos no meio do processo mas a Guatemala é um país, há 26 países membros do BID. Então a ideia é extrair lições aprendidas a respeito de como apoiar o fortalecimento de capacidades em países como a Guatemala, onde o quadro institucional para avaliação era incipiente. É isso que nós estamos fazendo, e não teria sido possível fazermos tudo isso sem esses processos. Obrigada. Muito obrigada, Ana Maria, e agradecemos também, claro, as nossas três panelistas. Vejo várias perguntas chegando, é difícil escolher. No entanto, eu gostaria de começar com uma que está em português, mas eu vou ler em inglês, claro diz o seguinte: acredito que devemos fazer um esforço para medir se as recomendações das avaliações estão sendo aplicadas nas decisões de política pública. É a finalidade última de um sistema de monitoração e avaliação. Há algum método e critérios padronizados para esse procedimento? Quem gostaria de responder a esta pergunta tão importante? Quem quer começar? Nem todo mundo. Bem, eu posso começar? E depois vocês me ajudam? Bom, não há uma forma padrão, na verdade, de considerarmos se as avaliações e recomendações estão sendo aplicadas pelo governo. Não há uma forma padrão, mas existem alguns exemplos de como seguir essas recomendações, de monitorar essas recomendações através de alguns atores avaliadores no sistema. Ou seja, se as avaliações culminarem em recomendações no México, por exemplo, tem alguns estados que definem. Vamos discutir essas recomendações e criar um plano para incorporar as recomendações de diversas formas. Então, o caso mexicano é bastante interessante em termos de... Bom, acho que eu vou parar por aqui para dar a palavra a outra pessoa. Obrigado, Gabi. Micala? Sim, eu posso falar rapidamente? de duas perspectivas diferentes, do que eu vi através de engajamento da INC, com as contrapartes de governo e também do, pelo que eu vi nas Nações Unidas. Aquilo que eu ouvi, e me corrija se eu estiver errada, parece que eles têm um sistema de monitoramento de melhoria contínua, é a forma que eu vi ser aplicada nos países e também... É, na Colômbia e em outros eventos também disseram que foram inspirados, se inspiraram nesse sistema que existia no México e gostariam de implementar algo similar na Colômbia. As agências das Nações Unidas também vimos e muitas outras agências algo parecido, como a Gabriela falou, temos as recomendações as ações que são tomadas pelo governo, como ele responde a partir daquela avaliação. E nós, basicamente, temos sistemas digitais, onde incluímos essas ações, as monitoramos, e então verificamos o que aconteceu, como o processo avançou. E a questão é que, bom, tudo isso é feito por seres humanos, por pessoas. Sim, implementamos das recomendações, mas elas conduziram às mudanças esperadas. Esse é outro desafio, analisar o impacto a curto e médio prazo da implementação das recomendações. Não sei se os colegas querem acrescentar algo. Obrigado. Heather, algum comentário? A única coisa que eu diria que concordo com tudo que já foi dito, como a Gabi falou, é algo muito difícil, sim, de mensurar, e em minha resposta à pergunta foi feita sobre o que é difícil medir. Bom, não existem mensurações específicas para isso, mas é algo crítico, e como a Michala falou, nos sistemas das Nações Unidas nós temos esses sistemas de gerenciamento de respostas, avaliações, mas há limitações, porque são as pessoas que falam o que elas fizeram ou não, se houve impacto ou não, e saber até que ponto realmente influenciaram, tiveram impacto nas mudanças políticas é um desafio. Mas é por isso que estamos trabalhando para construir estes sistemas de mensuração e avaliação, para gerar evidências para que as decisões, a tomada de decisões seja melhorada cada vez mais. não temos uma resposta clara. Muito obrigado, Ana Maria. Bem, eu diria que no BID nós temos o que se chama de uh, Sistema de Monitoramento de Recomendações, um sistema similar ao das Nações Unidas e do México. E todas as recomendações aprovadas, aprovadas por nosso escritório, vão sim avaliar os progressos, os avanços, a cada ano ou a cada quatro anos. Ao final de quatro anos, poderemos dizer se as recomendações foram implementadas. Ainda a questão, como a Micala falou, que sim, é possível que as recomendações sejam implementadas, mas que não produzam as mudanças esperadas. Mas é esse o nosso procedimento. Obrigada. Obrigado, Ana Maria. Nossa. Temos uma pergunta muito interessante aqui do Rafael Abrado, que escreveu, stakeholders podem, sim, ser parte de diversos grupos diferentes. Que grupo específico, em sua opinião, deve ser priorizado durante a avaliação de projeto? E ele está pensando aqui em beneficiários, contrapartes, academia, qual você priorizaria? Qual é a sua opinião, Gabi? Bem, que grupos vamos priorizar, deixe-me ver, na avaliação ou no momento de criar, construir o sistema? Por exemplo, se eu quiser fortalecer um sistema de monitoramento e avaliação, com diversas capacidades de monitoramento em um contexto dado, e tiver recursos limitados para tal, eu focaria primeiro. Eu sei que nós devemos pensar em mudanças de todo um sistema, não é? Mas, bem, se tivermos recursos limitados e não for possível mudar o sistema como um todo, Vamos nos concentrar nas políticas que sabemos que terão o maior impacto. E é preciso pensar de forma rápida, inteligente nisso. As políticas não são parte de um setor único, não se limitam a um único setor. Tem impactos em outros setores dessas políticas, consideradas mais importantes, que poderão impactar o setor como um todo. E serão as que terão recebido mais foco, mais atenção, recursos, investimentos. Então, vamos nos concentrar nelas acho que talvez seja então uma faísca no desenvolvimento de sistemas de monitoração, mensuração e avaliação nesses países começam por algumas políticas e depois as outras seguem acompanham então quem é que vai ser incorporado quem é que vai ser incluído nessa avaliação para que ela tenha maior impacto, influência Bom, diferentes atores Diversos atores devem participar para que este seja um exercício realmente legítimo. É preciso envolver os especialistas, pois nós queremos que essa medição seja muito boa e robusta. E também deveremos envolver as pessoas que operam as políticas elas sabem o que acontece em campo, Elas, na prática, elas sabem se os beneficiários realmente estão se beneficiando ou se há algo acontecendo no meio do caminho, entre aquilo que é dito e aquilo que é concretizado, mas é preciso realmente engajar esses atores com muita inteligência nesse processo. Envolver os beneficiários também é muito importante, é algo com o qual todos temos dificuldade, como avaliadores, não é envolver os beneficiários. Em alguns casos, bem, é claro que é preciso ouvir a opinião deles, fazer entrevistas, grupos focais e obter a informação deles, os beneficiários. Mas como é que os beneficiários vão ser incorporados nesse processo? Avaliação, é a parte mais difícil. E é preciso, sim, ouvir a, a contribuição deles, inclusive usá-las nas perguntas. Mas existem tantos instrumentos que nós podemos usar para ter clareza sobre os pensamentos e opiniões dos beneficiários e para que essa avaliação realmente beneficie os beneficiários. Obrigada. Desculpe, Emil. Desculpe, me estendi, não? Sempre um prazer. E qual é a sua opinião, Heather? Obrigada, Emil. Eu, na verdade, concordo com o que a Gabi falou, foi uma ótima resposta com relação a fortalecer os sistemas de EMA, monitoramento e avaliação, com recursos limitados, concordo. Devemos nos concentrar começar por fazer as avaliações, porque quando começamos a falar sobre aqueles elementos importantes do um sistema de EMA, costumamos falar das políticas, quais são as instituições responsáveis pelas avaliações, quais são os, as suas normas e padrões, e etc. Mas, muitas vezes, a melhor coisa a fazer é apoiar a avaliação, como a Gabi disse, com políticas críticas e assim, começaremos a criar essa conscientização, é, a sensibilizar todos os atores e fortalecer o sistema. Eu só queria realmente dizer que eu concordo com tudo que a Gabi disse. Emil, obrigado, Heather. Michaela, o que você gostaria de compartilhar conosco sobre isso? Quais são os, os stakeholders que devemos priorizar? É uma ótima pergunta. E... Talvez também, como a Heather falou, possa falar de algo que vimos no relatório mais recente, que foi publicado pelo grupo de trabalho. Ah, tem diversos, inúmeros sistemas de avaliação, e talvez neve anos para que esse sistema de avaliação nacional seja criado em alguns países, é importante que comecemos a trabalhar com diferentes elementos ao mesmo tempo, não vamos esperar até que o instrumento ideal seja criado. Temos que começar a fazer coisas diferentes, em diferentes áreas, e, para que tudo isso possa fertilizar diversas ações. Isso seria por um lado. Por outro lado, vamos engajar, os, envolver os stakeholders, vamos falar de avaliação participativa, e eu poderia dizer que eu concordo totalmente com o que foi dito, é muito importante que isso seja feito, devemos pensar em como envolver o usuário final de programas, políticas, projetos, alguns anos atrás, tivemos uma discussão muito interessante com colegas na África Central, de como envolver crianças e adolescentes, porque representam metade da população da África. Mas muitas vezes são deixados de lado porque nós temos certos protocolos que devem ser seguidos, então são muitas discussões e questões e poderíamos passar o dia falando sobre todos esses pontos. Eu acredito que são coisas a considerar, então muito importante, os avaliadores, os gestores, devem realmente considerar essa etapa inicial do processo de avaliação, quem será envolvido, quais serão as perguntas feitas, as perguntas que realmente serão feitas. Devemos realmente continuar reconsiderando todas essas coisas. Obrigado, Michaela. Ana Maria, suas considerações finais sobre os stakeholders, as partes interessadas que devemos envolver? Bom, muito brevemente, é uma pergunta crucial, muito importante, que tentamos responder a todo momento. Na visão do avaliador, é importante que o beneficiário seja envolvido mas muitas vezes é muito difícil que isso aconteça. Então, se falarmos de prioridade, se eu tiver que priorizar, eu vou concordar com o que a Gabi disse, é preciso chegar naquele nível local, que sabe como a política realmente vem sendo usada, implementada, adotada, ou seja, ter acesso àquela pessoa que tem, que tem, que sabe como que aquilo vem sendo operacionalizado, implementado, e, além disso, ter aquela pessoa que criou aquele conceito e que será o elo. Muitas vezes, claro, gostaríamos de contar com a visão dos beneficiários na coleta de dados e para poder definir realmente como é que será essa avaliação, mas é muito difícil. Obrigado, Ana Maria. Realmente recebemos muitas perguntas interessantes no chat, porém, temos um tempo limitado. E nós teremos que terminar por aqui. Quero agradecer a Ana Maria, Gabi, Heather, Mikala por compartilharem as suas experiências e suas opiniões e nos ajudarem a avançar neste diálogo, como passar do diagnóstico para ação. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de deixar um agradecimento especial a Cristina Gonçalves e Alejandro omada da equipe, pelo trabalho incrível que eles vêm realizando na disseminação deste trabalho, Christian Burgos e equipe também, a mesma coisa, e Deixar um agradecimento especial para todos os participantes. Obrigado por participarem desta conversa, como passar das medidas à ação em termos de sistemas de monitoramento e avaliação, mensuração e avaliação. Então, por favor, nos acompanhem nas redes sociais, no LinkedIn, no Twitter. E... Leiam também a agenda de 2022, vocês ainda poderão participar de outros eventos muito interessantes. Obrigado a todos. Obrigada, Emil. Obrigada, obrigada. Foi um prazer estar aqui. Talvez aqui um sorriso para a foto oficial, um grande sorriso.